Tá, vamos jogar aqui, vamos ver. É muito bom. Cara, a lore do jogo é perfeita, é impecável, não tem nenhum furo de roteiro. Olha pra esses gráficos, cara. Dá, dá pra melhorar um pouquinho, mas, cara, é lindo. Esse jogo é uma beldade Superou muito minhas expectativas, cara Superou muito, muito Achei que ia ser um, aquele jogo com 3D mal feito Não, muito realista, olha, é muito bonito É muito bonito os gráficos Nossa, é muito bom esse jogo Tem algumas opções aqui, créditos E tem a marca d'água do InShot Mas, é também, né, o jogo é muito bom, né Não é impecável Tudo tem seus defeitos Tem uma opção de crédito, deixa eu ver Uma tela preta nossa, Vai um plot twist. É chatinho! Não vou, não. É chatinho, vem a besta. Vem a besta, é sua mãe, de rapaziada. Ó, não deixava. É só ali. Beleza. Muito bom, muito bom. Gostei. Happy Bye, bye. Não sei ler.